Muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Workshop da Casa em Live Streaming. Pode-nos acompanhar no Instagram e no Facebook da Hammerland Portugal. E hoje temos o nosso tema como Pinto com Tinta Decorativa. Também pode-nos acompanhar depois nos espaços em lojas, espaços físicos, já temos os nossos workshops físicos, por isso, basta ir ao nosso site e na pestana de Ideias e Projetos tem toda a lista de workshops ao longo do país, por isso, inscreva-se. Hoje, connosco, o que é que nós temos? Temos uma vendedora especialista da área de pintura, é a Eliana Pires. Eliana, tudo bem? Está tudo, Está tudo bem? bem? Obrigada. Eliana, já estás aqui no Ramerdã há algum tempo? Dois meses. Dois mesinhos? É. Ouvi dizer que foi no dia 2 de abril que entraste. Verdade. Há quanto tempo? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Faz hoje 15 anos que estás no Ramerdã. Exatamente. Eu até pensei que o convite tinha a ver com. Por... Como é óbvio, como nós. é óbvio. <risos> Liana, hoje então vamos falar do, de tintas, aqui mais do contexto decorativo. Nós há pouco tempo tivemos um workshop aqui, uhum, também verdade. um bocadinho mais básico, se calhar, uh, o pinto interior da nossa casa, ou seja, é como se fosse ali o primeiro passo. Sim, hoje vamos subir aqui um bocadinho a parada. Exatamente, exatamente. Uh, até para desmistificar muito a aplicação destas tintas, porque uhum. como não é tão linear, existe mais do que um material, é feito com uma base, é aplicado com um material diferente daquilo que estamos habituados, o rolo e o pincel, acaba por se tornar algo, sempre assim, um bocadinho mais uh, mais misterioso, que na realidade, vamos desmistificar isso. Uhum. Uhum. Uh, da outra vez que cá estive contigo, tivemos a falar, essencialmente, como é que se processa a reparação das nossas paredes, quando existe essa necessidade, o porquê de utilizarmos umas massas em relação às outras, o processo da limpeza, a aplicação uhum. dos primários, Hoje é um bocadinho essa continuação, mas em vez de única e simplesmente pintarmos as nossas paredes com uma cor, branco, amarelo, azul, o que seja, vamos lhe dar aqui okay. um ar mais... Aqui, aqui é fugir um bocadinho ao, ao básico, não é? Exatamente. É o pintar só de uma cor, muitas Isso. vezes só ali o branco. Uhum. Hoje vamos tentar dar aqui um contexto diferente, até... Criar um ambiente também diferente. Essa procura, né? hoje em dia, é também um contexto um bocadinho mais industrial, um bocadinho diferente, sim, sim, tendências sim, sim. diferentes. Exatamente, exatamente. Criarmos espaços... Uh, especificamente com uma tendência diferente, um, em escritórios, em casas de banho, em quartos, para ficar mesmo com um ar mais rústico uh, e, e diferente. Um, Hoje vamos tu... aqui mostrar, se calhar, que qualquer pessoa, digamos em uso doméstico, qualquer cliente, pode aplicar esta tinta. Com certeza, com certeza. É capaz. É capaz. Às é. vezes é assim, eu, sincero, Olho para estas pinturas, às vezes muito com os brilhantes, com muitas sombras e tudo, e às vezes penso que é complicado se quer, chegar a este, a este Não, nível. até porque, uh, no caso desta, pois vamos falar individualmente uma uhum. a uma para saber todos os processos, no caso de, dos brilhantes é a mais básica de todas, porque a própria tinta tem a purpurina incorporada e nós só temos que a aplicar mexendo bem e com o rolo, normalíssimo. Okay. As outras, que são umas tintas onde o efeito é, é mais presente, aqui o facto de também não termos muita experiência ajuda bastante, porque não há um efeito regular. E a mesma pessoa, no mesmo espaço, ou em espaços diferentes, nunca vai conseguir obter o mesmo efeito. E é isso também que dá uma graça diferente à isso pintura. Mesmo. Fica uma, uma parede única, digamos, né? Exatamente. Cada pessoa vai Exatamente. fazer o seu, o seu contexto e a sua arte. Exatamente. Então, vamos começar... Vamos a isso. Os primeiros passos. Primeiros passos. As nossas paredes têm que estar imaculadas, ou seja, buracos a tapar inicialmente tudo feito previamente, massas, tempos de secagem, lixas, e depois fazemos... Que, aqui é um bocadinho dentro do contexto do outro workshop que tivemos, aquela primeira fase, tem que ser sempre feita. Tem que ser sempre feita. Limpeza das paredes e aplicação de primário. A tapar e aplicação, aquelas rachas todas. Tal e qual. Muito importante, selar tudo aquilo que não queremos pintar, rodapés, tomadas, as sancas, tudo isso tem que ficar vedado com a fita de pintor, plásticos de proteção e, sim, mãos à obra. Vamos a isso. Vamos a isso. Para todos estes efeitos, é sempre trabalhado com primário. Sempre no... primário. Sempre primário. Primário uh, da marca, onde é feita a aplicação só em paredes, este primário. No caso de queremos trabalhar este tipo de tintas em outros suportes que uhum. não parede depois existem os outros primários outros, específicos. Okay. Já vamos aprofundar Se um eu bocadinho mais pintado? Imagina que eu pintei a parede da minha casa há pouco tempo, tinta branca normal, e agora queria aplicar esta tinta. Tinha que mesmo assim utilizar o primário? É sempre uma mais-valia, porque torna-se muito mais fácil de trabalhar estando selada no momento. Ok. Então, feita a aplicação do primário, o primário é aplicado a rolo. Rolo, normalmente. O tempo de secagem do primário passa entre as 4 e as 6 horas. E aí sim vamos trabalhar com as tintas decorativas. Eu escolhi falar primeiro aqui da nossa loft original, uhum, okay. que é uma tinta que tem um efeito de betão, um efeito de cimento. É talvez o nosso coqueluche uh, em loja, uhum. uh, esta é, procura. Mais procurado. Exatamente. Esta tinta diferencia-se das outras por uh, ter oito cores distintas, ou seja, quatro cores mais escuras e quatro cores mais claras para haver aqui um contraste de tonalidade. Okay. Como tu reparaste, eu já trouxe uh, esta placa pintada porque isto exige tempos de secagem, aplicação e tempos de secagem que nós não iríamos ter okay. tempo aqui pois, para este, o fazer. Este processo é um bocadinho mais demorado. É, é um complicado um também edificar aqui algumas coisas muito práticas. Exatamente. É um processo exatamente. Que tem muitos, muitos passos, mais passos. Mais passos. Um, é feita normalmente a aplicação de uma das cores do nosso loft original, de uma das cores mais escura. Não tem que ser regra, ser a cor mais escura, mas o ideal é aplicarmos primeiro okay. a cor mais escura. Eu vou abrir aqui... Não é obrigatório ser a mais escura primeiro. Não é obrigatório, mas... Depende do que é que queremos criar. Não é? Exatamente. Existem as quatro cores das cores mais escuras e existem as quatro cores das cores mais claras, uhum. e nós só temos que conjugar o leque de cores que queremos. Se forem cores muito próximas, o contraste não é tão evidente. Mas há quem goste deste efeito. Se forem cores mais distintas, como é o caso destas que utilizámos aqui, nós conseguimos perceber um leque de cores uh, mais diferenciado e um efeito mais acentuado. Eu vou abrir aqui a nossa Loft original. Tá. Obrigada. Tens aqui alguma ajuda? É, eu senti isto não era possível. <risos> Estou aqui, aqui para te ajudar. Tu estás aqui para me ajudar, certo? Aqui é especialista. Diz-me. Está é, tá aqui. Tá. Sabes que o material tem sempre razão. Está é, aí é uma forma de abrir. Ah. E eu se começasse pela... Isto não diz abertura fácil, mas é quase a mesma coisa. É muito simples. É muito simples. Então, a nossa tinta tem um efeito um bocadinho uhum. mais pastoso do que aquilo que estamos okay. habituados a ver. Numa ou outra tinta isto já estava praticamente tudo derramado. Ela é um bocadinho mais pastosa um, e é sempre aplicada com a espátula. Sempre com a espátula. Sempre com a espátula. Nós normalmente aconselhamos esta espátula por dois motivos. Para já, porque tem esta parte aqui onde é muito mais fácil segurar do que as outras espátulas convencionais, que tem a parte da pega okay, e acabamos por não, ter, não ser tão precisos na aplicação sim, da tinta. tem nível de mobilidade e tudo é muito mais fácil, Exatamente. Né? para raspar a mesma tinta. E porque estas espátulas, para além de tudo, também têm alguma flexibilidade, ou seja, não, nunca vamos estar a trabalhar e a arranhar a própria tinta, ou a raspar a própria tinta. Vamos sim alisá-la, okay. mas que QB. Então, tiramos um pouco da nossa tinta barra pasta e vamos sempre aplicando de cima para baixo. Sempre? Na primeira Nunca de mão. Nunca fazer... Não, é sempre conveniente aplicar de cima para baixo e ir fazendo estes movimentos. Contudo, quando chegarmos a meio da, da aplicação, se sentirmos necessidade, com a espátula até sem produto algum, e vimos regularizando um bocadinho mais... Porque como esta tinta tem mais textura do que as tintas convencionais, é normal que nós ao fazermos a aplicação possa ficar algum excedente de material. Em alguns casos até a quem prefira, se não vamos alisando. Isso vai sempre depender do gosto de cada do gosto pessoa de cada e o é pessoa. que é que quer também criar. Exatamente. Isso é uma das grandes mais-valias desta, desta tinta. acaba por ficar uma, uma cor básica, sem uma dúvida. só. E pode sempre criar a, a maneira que O quer. efeito que queremos. Dando a primeira de mão aplicada, vamos para a cor seguinte. Primeira de mão seca normalmente em 4 horas. Uhum. Vamos aplicar a cor seguinte, cor mais clara. Como é que fazemos? O processo é o mesmo, vamos colocando na espátula. Aqui há vários métodos de aplicação. Aplicas uh, na espátula e vais fazendo, mas neste caso fazes uma primeira aplicação e não fazes logo a seguir para conseguires e tendo uma sobreposição de cores. Okay. Ou seja, vais espalhando aqui, aqui um bocadinho mais ao lado e aqui um bocadinho mais ao lado. Vais como que intervalando e com os restos de produto vais sim criar este efeito mais de esbatido. Okay. Podes também trabalhar sobrando-te da base, que já está aplicada uniformemente a primeira de mão, podes fazer na própria espátula uma parte com a cor da base e uma parte com a cor mais clara e quando estás aqui a trabalhar, já estás a misturar tá. as duas cores. Isso mesmo, podes já criar a espátula, é juntar as cores e tudo na espátula e fazer e as cores. Ires fazendo, Pronto. Esta tinta, como mencionei há pouco, pode ser aplicada em mais do que um suporte que não paredes, por isso é que existem depois estes outros primários deste loft que é especial para aplicares em pavimentos querendo fazer este tipo de efeito num chão, também é possível. Podes aplicar o loft, este primário, querendo aplicar em bancadas de trabalho, numa mesa, Uma mesa por numa exemplo. bancada de cozinha. Num... É possível também este produto, por exemplo, em cozinha, casa de banho, zonas assim com muita umidade. Certo, e já te vou explicar porquê. A aplicação do primário é feita com este, com este material, inclusive azulejo, para além das madeiras, podes aplicar Boa. também as Diretamente as leis? Sempre azulejo, utilizando o primário. Sempre utilizando este primário. E pode ser aplicada em cozinhas, em casas de banho e tudo mais, porque depois leva o protetor. Este protetor vai criar uma barreira que podes aplicar estas tintas até mesmo diretamente uhum. numa zona de duche se quiseres. Sério? Isto vai criar a impermeabilização da água em contacto com a tinta. Faz a, é, é em color, não, não altera em nada. Uhum o efeito que aqui vemos, mas mantemos a pintura protegida, okay, acaba, uh, por ser muito acaba por ser muito resistente, uh, podemos então aplicar até mesmo em bancadas, onde podemos trabalhar com cortes, com oficina, uh, mesmo. tudo, tudo, e aí sim, tanto protegido com este produto, temos a, o, o efeito da nossa tinta sempre garantido. Mas mesmo a nível de limpeza e tudo, é, não há problema nenhum. Sim, se não, não aplicares o protetor, como tu podes reparar aqui, o, o loft original uhum. fica como se fosse uma tinta convencional. Claro que se vieres com um produto químico e com um pano umedecido um nesse produto e fizeres uma limpeza superficial, não é muito problemático. Okay. Se criarmos aqui abrasão, poderá Pode danificar a, a, a pintura. Até é, é os produtos que a utilizar, não é? Exatamente. Por isso, a aplicação aqui do, do protetor Justifica-se sim em zonas que é mesmo crucial a aplicação, como é o caso de, do, das bancadas ou em zonas de contacto direto com a água, mas se por acaso quisermos proteger mais a nossa tinta, nada invalida de utilizar okay. o protetor. Não é tão obrigatório, mas nada invalida é que, que isso aconteça. Exatamente. Nós exatamente. Aqui a mais. nossa loft. Vou só proteger Já aqui um aqui bocadinho perceber. isto. Não vá acontecer. Isto hoje também vai ser complicado. Aqui uma parte prática, né? vamos ter aqui alguma, mas é complicada porque isto também tem muitos, muitos passos. Sim, sim, porque, como te disse, como é uma tinta que não é tão. Um, mexermos, colocarmos o, num tabuleiro e no rolo e. Colocamos, vai ter que esperar e né? secar. Não, ao menos não dava. É 8 a 12 horas, é? Né? Uma das vantagens desta tinta, basicamente, não precisamos ter tabuleiro. Ela vem daqui de dentro, temos a nossa espátula, okay. trabalhamos com ela e parede. Loft original, como te disse, o nosso Ex Libris é esta tinta. Aqui a nossa Elegance, que é esta aqui também, que eu vou abrir, que eu gosto de abrir e de ver estas coisas todas. Esta tinta também tem uma particularidade muito, muito engraçada. Bem. Isto, agora também está a chegar aqui à altura do verão, não é verdade? Por isso, como vem o verão, tem aqui uma boa ideia. Para pintar as suas paredes. Tal e qual. Fugir aqui e um bocadinho ao contexto tradicional. Exatamente. E por isso, pode continuar aqui a acompanhar e ver também que um contexto diferente, para mudar também um bocadinho é assim, ali o ambiente não, da sua casa, o ambiente não é da sala. é que o pôr. Acho que é super interessante este género de tinta, até Uf. para alguém que seja mais criativo, sim, gosta daquele sim, aspecto sim. mais artístico. Sem dúvida. Às vezes, até para fazermos em família, com crianças, não é? Ah, as crianças não, adoram esta parte a... e numa tinta em que tu não és obrigada a ter regras, quase, na pintura, que, para fazer com as crianças, acho que é uma ótima ideia. E outra coisa também muito engraçada, que todas estas tintas, tal como as outras que já tínhamos falado, são todas à base de água. Limpamos tudo no final com água. Aqui, o okay. nosso elegance. Já tem okay. um aspecto um bocadinho mais de tinta, já é um, algo mais fluido. A particularidade dela é que ela tem na sua composição uma espécie... Não é bem uma purpurina, ela tem uns brilhos, ela é mais nacarada, okay. é, é, é, um, é um efeito mais, como o próprio nome diz, ela é mais elegante, é para algo mais Se Quer dizer, trouxeste esses efeitos também dourados e tudo, Exatamente. que é muito a procura, não é? No Natal, na altura mais do Natal, Os dourados. aí está ela a, a, a sair. Das nossas lojas, até para criar um efeito mais. Mas para cá, sim, porque, mais, por exemplo, a branca tem muito brilhante e aquela não, é só pequenos pormenores, é menor um e pequenos faz aquele pormenor, pormenor, dourado, com alguma textura. Com alguma textura. Uh, ela bom. também tem algo um, mais nacarado. Ela não tem. Não, os brilhantes aqui não são tão evidentes, acabam por se dissipar um bocadinho mais, mas, contudo, é uma tinta uhum. com efeito decorativo também bastante engraçado. Aqui a nossa elegance passa outra vez. Pela primário. aplicação do primário. Sempre a primário, não se esqueça. Sempre aplicação do primário. Lá em casa, nada de inventar, não é verdade? Temos que promover um bocadinho esta parte, porque às vezes estamos Mais a aplicar, vale. estamos quase a estragar o processo, estragar a tinta. e depois no... isso, não se esqueça, a parte do primário é sempre essencial. De... E depois, quando não obtemos aquele resultado que supostamente estávamos à espera, ficamos um bocadinho desiludidos. E assim, garantimos sempre que não há hum, como falhar. Aqui é sempre garantido. E Bom, então. Temos sempre esta... Esta segurança. Temos sempre esta segurança. A nossa Elegance já trabalha não com a espátula, com uma trincha de preferência mais larga okay. para conseguirmos abranger uma área maior e com as cerdas mais curtas, nós estamos habituados aos nossos pincéis de pintura de retoque uhum. terem as cerdas e um maior. bocadinho maiores, neste tipo de, de tintas convém sempre utilizar com cerdas mais curtas e aqui uh, até mesmo na própria espaço, uh, uh, no, no espaço, espaço que né? eles Entre têm elas, elas tipo... são sempre mais baixinhas porque nos permitem trabalhar melhor. Então, isso, a, a, a troca desse material tem muito a ver com a textura também da tinta? Ou, sim, é sim, por aí? sim, sim. Como tu viste, quando abrimos a Loft original, sim, ela é era espessa. Tra trabalhar com a Loft original, com um, um, um pincel, não, não iríamos conseguir espalhá-la e, quando fôssemos a ver, sim, iríamos conseguir queimar camadas de, de Isso produto. também é importante. Qual é que é mesmo o material que, que se adapta mesmo sim, a muita, tinta. Muitas das vezes as pessoas dizem: então, mas por que eu não posso fazer a aplicação a rolo? O próprio rolo não, rolo, não, não ia rolar. Que é... Sim, então às vezes o rolo que nós temos em casa. Às vezes também queremos aproveitar um bocadinho o material que temos em casa e para, não é exatamente. aconselhável para algum, e não é aconselhável. Uh, Claro que vamos sempre precisar, na aplicação sendo feita à espátula, uh, vindo aqui um bocadinho atrás, ao off novamente, vamos sempre precisar de ter no mínimo alguma trincha, porque há zonas de recanto onde a espátula não, morte, não é. vai, não é? Mas todo o acabamento é feito à espátula. No caso da nossa elegance, elegance. é feita com trincha, então como é que fazemos? mergulhamos a trincha na, na lata, não encharcamos completamente claro. e vamos trabalhando sempre em movimentos não mais do que 2, 3 metros quadrados. Ou seja, vamos fazendo... Sempre assim em diagonais? ...estes movimentos por exemplo, assim, né? exatamente. No final da aplicação, se pretendermos deixar um acabamento mais uniforme, limpamos o excedente com pano, por exemplo, com papel e vamos só... Marcar, né trabalhar um bocadinho mais e arrastar a nossa tinta. Como tu podes perceber, uhum. esta tinta ao toque parece que tem uma ligeira areia. Como tu podes uhum. perceber, parece que tem uma ligeira areia. Não é muito uh, evidente, Sim. mas parece que tem. E o facto de nós fazermos este movimento... É o que faz garantir essa textura. Vamos fazer com que esta areia se arraste e vai criar mais esta textura. Neste nem tanto, no loft original nem tanto, mas aqui na nossa Elegance, isto fica uh, muito mais bonito em zonas onde haja muita luz. Focos, uh, nas, nas salas onde temos uh, para Altos além... a iluminação, trabalhar Exatamente. um iluminação com as Trabalhar paredes. um bocadinho iluminação. Não ter só aquela iluminação de teto que estamos habituadas, mas uhum. uh, algo que projete luz diretamente é uh, muito interessante aqui nesta, neste tipo de tinta. Luz natural, ou seja, estar na, no, na parede oposta a uma janela, também é uma mais-valia, porque à luz do dia, esta, esta reflexão destes brilhos também é muito -se evidente. Questão. Exatamente, nota-se muito, nota -se muito mais. André, até agora, o que é que parece? Não é, parece assim? Bem, é assim? Não me parece esse bicho de sete cabeças, né? não, é, não é tão difícil como eu pensava. Por exemplo, na Elegance, como viste, é um bocadinho mais simples. Uhum. No caso aqui da Loft, é porque temos que trabalhar com duas cores. Mas acho que aqui é um bocadinho, se calhar até é claro, não ter tanta regra como ter uma pintura normal. Mas, assim, eu estava a dizer até a nível de família, por exemplo, com crianças e tudo, porque tu não tens um, uma base onde, como queres pintar. Exatamente. Podes exatamente. fazer um esquema uh, com crianças, como tu quiseres. E com é, crianças acho com que era gira, às vezes até é essa giro. pequena brincadeira. O ideal. Tem esse cuidado, a nível de segurança também, mas... Acho que era um, algo giro para fazer em família, Exatamente, não tem uma regra básica de uma pintura. De às tal. vezes, quando estamos em casa a pintar aquelas paredes brancas, se depois há uma criança com um pincel, às vezes o rolo foge um bocadinho, já fica já marcado. Já fica mais marcado, exatamente. Com crianças é sempre uma mais-valia, porque tens sempre garantia de que alguém te vai pôr a fita no rodapé e já não tens que estar ali tão inclinado. <risos> Isso é uma ótima dica. Isso é uma ótima dica. <risos> <risos> Ter crianças é maravilha. Quem é que o vai dar aqui o... para baixo, Quem eu faço é o resto. Quem é que vai dar <risos> o rodapé? Ora, aí está. E eles não se importam de fazer, nós estarmos ali de joelhos a pôr a fita já não é já bem. Já não fica fácil. Já não é, não é, não é muito para nós, não. <risos> Somos boas a, a dar dicas. Somos muito bons muito a boas. dar dicas, a muito executar, boas. já é sempre um bocadinho mais complicado. A seguir, temos a tinta, aquela branca, né mais brilhante. A brilhantes. seguir temos esta tinta que, tal como a Loft original, também é um, um fenómeno, a nossa Pailé. Pailé? Pailé. Pailé. Okay. A Pailé é esta. Daqui. Espetacular. Que tal como a Elegance é mais lisa. No caso da Elegance, nós temos aqui um efeito mais de areia. Na Paylay, ela é totalmente lisa. Ok. Aí e, e, e o efeito é mais o, o brilhante, não né? é? Aqui o, é o efeito brilhantes. é mais os brilhantes. Aqui sim. Um... Esta aqui acaba não ter tanta textura. Não, é muito esta, mais lisa. esta não tem textura nenhuma. É muito mais lisa. Um, e nós fazemos a aplicação. O brilhante já vem incorporado na própria na tinta. tinta. Okay. Tudo na tinta. Awesome. Se forem como eu, que adoram brilhantes, têm aqui também. Um extra. Um extra. <risos> extra brilhantes. Um extra brilhantes. Existem os brilhantes da Pailé em um, prata, que são os que já vêm no, no interior das embalagens. E existem aqui também estes multicolors, onde com a reflexão da luz nós conseguimos ter percepção de brilhantes com várias tonalidades. Okay. Estes brilhantes não servem só para juntar aqui e fazer um, uma, um acrescentar de, de, de brilho, como também podes escolher uma outra cor ao teu gosto e adicionar os adicionar brilhantes. Os brilhantes. E só nestas tintas? Ou posso pôr noutro no género de tintas Não. brilhantes? Não. O, a Pailé é composta por um leque de oito cores. Tudo muito na casa dos tons mais neutros, neutros. À exceção de um cinza mais escuro e de um cor-de-rosa. Tudo anda na casa destes toques mais neutros, destes tons mais neutros. A aplicação destes brilhantes pode ser aplicada em qualquer tinta de parede, base d'água. Ok. Isto é feito, esta embalagem tem 50 gramas, estes 50 gramas estão mais ou menos direcionados para 2 litros, 2 litros e meio de tinta. Exato. Se eventualmente, uma dica para quem não está a ver, se eventualmente Biche. nenhuma de destas cores da Paillé for ao encontro daquilo que tínhamos idealizado, qualquer tinta que uh, água onde vamos adicionar os brilhantes, o ideal é sempre fazer a primeira de mão da tinta tal qual como ela é e juntarmos os brilhantes só na segunda de mão, okay. porque não vale a pena estar a aplicar a primeira de mão com a tinta já com os brilhantes porque o que queremos evidenciar é no final. Não vale a pena estar a depositar brilho em toda a quantidade da tinta. Sim, Até precisamos em que patamar é que estamos de brilho, não é? Sim, sim. O, elas estão direcionadas para aplicar em cerca de 2,5 litros e meio de tinta, contudo, se não fores tão fã de brilhantes, que queiras mais esbatido, podes uh, uh, fazer com que essa concentração não seja tão, uhum. tão evidente. E, sim, é bom que temos sempre margem de manobra para jogar um bocadinho sim, com os brilhantes. se não, imagina que realmente és fã, em vez, num, nos mesmos 2 litros, podes lá misturar dois... Uh, Isto dois... aqui para, para aplicar, espátula, pincel... Então... Aqui, é a, um, a paleta é também como a elegância de uma aplicação só, ou seja, é feita a aplicação do primário e depois só as próprias tintas é que são uhum. aplicadas, não tem que se conjugar com duas cores. Esta é feita a aplicação com rolo. A ah, textura ah, dela, é então ainda é é, mais Esta é, é, é elisa, sim. Esta aqui, vamos abri-la, esta é mesmo já como uma, uma tinta. A única particularidade dela é que ela tem os brilhantes. Algo também que eu te vou dizer, e que é... estás a ver, olha okay, aqui, ela já um é muito mais líquida, pronto, mais. Um, estas tintas dos muito brilhantes, mais. Mostra só um bocadinho melhor? Mostra sim senhora, estas tintas dos brilhantes, esta é mais difícil. É, com esta é mais difícil porque não todo aqui reclinar. o brilhante todo, aqui em sim. cima, não é? sim. E... essa tem que se mexer muito bem essa tinta ainda bem porque eu ia tocar exatamente é, nesse, nesse ponto que parece que fica meio separado temos mesmo que mexer bem para exatamente. conseguir Como tu sabes, uniforme. o uniforme a partícula dos brilhantes é muito mais leve do que todos os outros componentes da tinta e ela vai, vai sempre ter tendência de quando está depositada ou seja, quando as nossas latas estão nas nossas prateleiras e vão das prateleiras claro. para a casa do cliente a purpurina vai sempre estar toda junta e muitas das vezes as pessoas vão e fazem este movimento, hum. assim, ah, bora pintar. O que é que acontece? No dia a seguir, quando vamos ver, temos isto aqui tudo lisinho e temos uma carrada de brilhantes toda é ali, ali daquele juntos. lado. Não é, não é agradável, claro que não, de termos que refazer tudo novamente. Então, esta tinta, uma das particularidades que ela tem é quando a estamos a aplicar, é muito conveniente, volta e meia, irmos e mexer Me a, tinta. a tinta. Porquê? Pois porque vamos garantir look. sempre que a purpurina vai estar sempre uniformemente. Isto é uma dica importante porque muitas vezes quando estamos a pintura normal nós mexemos a tinta a primeira vez e, e não, mexemos não mexemos mais. mais. Pronto. É verdade. No caso da purpurina, não tem que ser de cada vez que vamos ao balde buscar a tinta. É, é, Nota-se logo na, na tinta. É, Nota-se logo essa imagem. Né? As purpurinas -se se juntou, se, quando começamos a ver ali muito brilho junto exatamente. já sabemos que temos que, que mexer. Que mexer exatamente Mas, Contudo, uh, volta e meia, vamos dando uma mexidela na tinta, vamos sempre criando esse ah, efeito. Ah, aqui umas, umas boas dicas para quem está aqui a ver. Tem que ser, tem que ah, ser. Acho que já que devem ser. estar aqui a puxar um bocadinho pela, pela imaginação. Amanhã já vai tudo cheio já, de já ideias. Amanhã já ninguém já quer a tinta branca. Tudo cheio de ideias para querer <risos> ter uma casa com um efeito diferente. Já vão querer começar aqui a, então, a criar. Então, aqui a nossa paile, como te disse, uhum. é feita a aplicação ok, com rolo. Uh, normalmente... Como te falei de, de anteriormente, quando cá estive, uh, o rolo aqui para a paile não convém muito ser aquele que nós estamos habituados a utilizar porque tem o pelo um pouco mais alto e uhum. acabamos por um, desperdiçar aqui um bocadinho o efeito dos nossos brilhantes. Para fazer a aplicação da, da paile, nós recomendamos sempre que o pelo do rolo seja mais baixo Normalmente, nestes que são utilizados para lacar, são os ideais. Ok, então Pronto. muitas das vezes nem é aquele rolo normal que nós temos em casa, que é um rolo normal ser. de pintura. às vezes o pé um pouquinho maior. Mas o ideal é sempre com este, porque se nós tivéssemos aqui uma aplicação de duas placas com a mesma cor uh, da, da paleta aplicada com os tipos de rolo diferente, irias perceber que a evidência dos brilhantes na, na aplicação com o rolo normal iria ser uh, menos do que com o, o rolo de lacar. Uhum. Acaba por também arrastar mais a tinta e tudo, Sim. Né? A aplicação normalíssima, sempre no mesmo sentido, de cima para baixo. Aquelas baixo dicas básicas que deste, deste né? no primeiro workshop. No primeiro workshop. O que também é importante para quem não viu acompanhar o primeiro workshop, que claro. é o pinto interior da casa. Sim, Porque sim. a Liliana explica também muitos básicos de pintura. Temos isso também é sempre, bom conseguirem temos, ver. Temos que ter sempre atenção a essas coisas. No final da primeira mão, no caso, uh, deixa-me só uh, relembrar, no caso da Elegance, podemos não necessitar de uma segunda aplicação, falámos que ela era uma tinta única e é aplicada nestes movimentos uhum. circulares, pode não ser necessária uma segunda de mão, nestas aqui já estamos a falar sempre nas duas aplicações. Esta, porque leva à base e depois claro, a outra cor, fazer, né? na dos brilhantes, ela funciona como uma tinta normal, faz a primeira aplicação, deixa-se secar a segunda de mão. Até, um aqui, até aqui até ótimas dicas. Ótimas dicas. Até aqui está tudo ok. Já te estás a ver a fazer umas Já coisas. Já estou a ver aqui é a criar. Estás a fugir a ver um, criar. um bocadinho ali à, à tinta branca e, e ali às vezes aquela parede. Nós temos em casa aquela parede às vezes meio estranha, sabes? De corredores e às vezes é uma parede que pode dar para, para criar. Sim, porque pode eu, criar um mais diferente ou uma parede acredito, só da sala e pode dar um bocadinho essa liberdade. Eu até acredito que isto não seja hum, quem compra este tipo de tintas ou quem trabalha com este tipo de efeitos que não seja para colocar numa área total, normalmente é para fazermos sempre ênfase a uma parede, um pilar, um destaque, porque todo o resto, se calhar eu ter uma casa inteira pintada aqui com o paillet, e iria perder Sim. aqui um bocadinho o interesse. O interesse, até é o destaque que tu queres dar à tinta, à parede, não é? Tal qual. e Tal acho que qual, eu vejo isto como muito isso, uma parede de destaque, por exemplo, uma sala, um corredor, algo desse é mais género. mais o criar ambiente, como nós vamos dizer, mais o criar ambiente. Acho que é espetacular. Até aqui, estás a ver? Não é nada, não, difícil. nada difícil. Não difícil, não tenho um de dúvidas. Nós, qualquer um de nós Super tem capacidade para fazer isto. Acredito sim que é um bocadinho mais trabalhoso porque tu pintares uma parede com rolo, se calhar com um rolo dos normais de 25 cm, em meia hora, conseguimos dar uma de mão numa sim, parede sim. com esta dimensão, se calhar trabalhar com uma espátula ou trabalhar com uma trincha acaba por perdermos é aqui um bocadinho mais do sim, tempo. Sim, sim. de tempo. Temos que investir mas, ali mais uns diazinhos. Mas né? é mesmo só o tempo. O grau de dificuldade aqui eu acho que é muito, muito baixo. É, o grau de dificuldade... e, e Às vezes vale a pena gastar esse bocadinho de tempo e depois para, para a diferença que temos na parede, não é? Exatamente. Pensar um bocadinho, exatamente. um bocadinho de futuro sim, sim. a diferença que faz. A diferença que faz, exatamente. E o, aquilo que conseguimos criar com, com eles. No Agora, caso daqui da nossa PAE. Ainda tem. Ainda, ainda tens tá, mais umas dicas para a tá, país. Mais umas dicas. Mais brilhantes, não? Mais brilhantes. Não. <risos> Sabes que uh, a aplicação das purpurinas, embora a tinta tenha uh, capacidade de acelar, acaba uh -huh. sempre por, se for uma zona onde tínhamos tendência a ter que fazer limpeza, okay. é normal, não se, se ir, nota na minha mão agora, mas é mão, normal okay. que eles vão dissipando. Então, eles também criaram. Um protetor para fazer aplicação uh, neste tipo de tinta, ele tem um bocadinho mais de brilhantes, é um segredo. Ele tem um pouco mais de brilhantes. É para mas ti esta tinta, já vi. É, esta tinta é para mim. Uh, vou confessar, tenho na minha casa. Tem. Tenho, tenho. Não era para dizer, mas já disse. Pronto. Um, o protetor faz também com que zonas de parede que possam ter tendência a ser mais úmidas, Vamos proteger a tinta, vamos fazer então a aplicação do protetor. Ele é transparente, uh, é feita a aplicação também com Roll. rolo. boa Ele Passa é transparente. Uh, as purpurinas que ele tem no interior também não são nada não de nada por aí de, além. De lá, este é. sim é para acrescentar. Esse é quase só purpurinas, não né? é? Eu esse é mesmo só as purpurinas. Para para um o protetor, ele tem esta... Ele tem esta esta textura, textura é? mas ele é, fica completamente Sim, transparente. Sim, nota-se que já aqui alguns brilhantes tem. e tudo. Não é nada de muito evidente. Tem alguns, ele tem esta textura uhum. uh, e fica completamente transparente depois de estar uhum. aplicado. Já agora também os brilhantes, só para ah, já agora, nós é, por vermos. Por acaso, não. Por acaso só não vimos. Só para nós vermos. São partículas muito fininhas. Ah, pois. São mesmo brilhantes. É, são mesmo brilhantes, são partículas muito fininhas e como te disse, isto se não for bem mexido na tinta nós corremos o risco de depositar <risos> de isto lá para é <risos> uma bola de espelhos é e bola o resto de é tudo em branco e já agora abro este aqui também para, ver para tu vês porque todas. este Boa. aqui este tem várias cores é este isso? tem várias tonalidades e com a incisão de luz reflete este pode, pode criar um efeito Olha, engraçado nota-se logo aí a diferença Também tem um efeito até bastante. até pela tampa Sim, e tudo não é? tem um, um efeito, bastante efeito bastante engraçado se calhar este prateado Uhum. Uh, em tonalidades mais, uh, mais escuras, é, é mais evidente. No caso do multicolors já fica uh, em qualquer tipo de tonalidade, até mais escura, é mais evidente. Agora, cabe depois ao gosto de cada um, se realmente quer... Sim, eu gosto, mais gosto muito destas tintas, é esta versatilidade que têm, né? É uma, de, de podermos um nós. o jogo aqui de, de cores e de texturas. E, e depois de, tudo de nós conseguirmos também adaptar isso um bocadinho Sim, àquilo que queremos àquilo e àquilo A é, nossa decoração da, da casa, a decoração do espaço, Exatamente. o que for. Exatamente. Muito bom. Então, a nossa paillée. Está fechada. Está fechada E vamos então a esta. Esta que é a nossa loft no metal. trabalhar à vontade. Sim. Nossa loft é metal. Ora bem, esta é que é o destaque. Loft metal. É uma tinta relativamente nova. Uhum. Está pelo menos nas nossas lojas desde o início do ano, basicamente. Okay, que tem é pouco tempo. Sim, é muito pouco tempo. Que dá também um efeito mais rústico, enquanto que aqui uh, um, a, a Paé e a Elegance já são umas tintas uh, mais robustas. Este efeito do, do metal e o efeito do loft original uhum. já são um pouco mais uh, um, mais robustos, mais antigos. Sim, que dá muito mais o efeito de, de, de pedra, não é? Sim, Completamente sim. Diferente. E não faz a textura. fica só também o efeito. não tem textura. Eu, pois parece que tu, tu estás à procura da textura e não, não, não existe. Não, porque é o trabalhar da luz também que faz que muito faz essas esta diferenças, reflexão é? de, de cores. Este por, o, acaso, este, por exemplo, este, ao ver, metal, né, acabamos por Pensar que isto é um bocadinho difícil. Eu olho e penso, Sim. Formato, como é que eu vou conseguir fazer este então, efeito? O loft metal também é sempre trabalhado com duas tintas, a primeira de base e depois o acabamento. Ou seja, isto é como se fosse a cor. Okay. Esta vai ser sempre a cor base para as outras seis cores. Existem seis cores na, na base de, na, na, na metalização, base, que, que é mais fácil dizer assim. Esta base é sempre aplicada, em primeiro lugar, com espátula. a espátula. Tem porque, uma textura parecida com aquela. Porque não é tão, tão densa quanto esta, mas também tem um bocadinho mais de textura. A nossa metal hum, okay. é esta tonalidade aqui de cinzenta e como tu vês ela é bem pastosa também, a é. nossa loft de metal é sempre aplicada também com a espátula, sempre movimentos de cima para baixo, de modo a irmos sempre alisando a tinta, a nossa base, uh, um, Sim, para, fazer essa base para não né? criar irregularidades, e depois de estar aplicada e de estar seca, que é sempre cerca de 4 horas, Normalmente é o suficiente. 4 horas chegam? Não é necessário de um dia para o outro? Se for de um dia para o outro, como já tínhamos falado da outra vez, é então, sempre uma, uma mais-valia. disse que às vezes quatro horas chegava, mas era sempre mais seguro, fazermos sempre de... Era porque... de passo em passo de um dia para o outro. Porquê? Porque nós nunca sabemos a altura que se vai aplicar a pintura. Uh, estamos a entrar numa altura do ano em que, efetivamente se calhar 4 horas é o suficiente. porque eu lembro-me na altura tu falaste da parte de pintura, depende às vezes até da zona do país, o tempo de pintura, sim, sim, o tempo sim. De, de, de secagem. De secar, sim. E até... Depende de muitas coisas, até como é que está, a altura do, do ano, a altura, a altura do... do ano, o facto das nossas paredes poderem das paredes, ter como é que elas estão. Terem água no interior e tudo mais, eu, e tudo isso, isso é vai que ser que por depender. Ficou, falámos muito que era muito seguro de um dia para o outro, porque às vezes 4 é horas pode não ser o necessário para a parede claro. daquela pessoa. Como, como te disse, todas as recomendações são no mínimo às 4 horas. Claro que se, se for também fica aqui um bocadinho ao critério da, da, da pessoa Sim, que vai vezes, fazer a aplicação. Às vezes quase que dá para ver, não é? Se está Sim. seco, se não está, não é preciso nem tocar, é só às vezes só ver consegue Sim. perceber como tal é que está igual, a, Tal e qual a tinta. Embora as pessoas depois tenham aqui também um bocadinho de, de um bom senso, que é pelo menos essas 4 horas. Claro que se teve a chover uh, imenso e o dia está mais frio. Se forem seis ou se forem oito, Sim. também não é possível. É Exatamente. Aí... contar ao, ao Exatamente. Segundo. segundo, também não é <risos> Acho que há é. pessoas que querem apressar logo o processo todo e às vezes e é aí corre está. mal. O apressarmos os às processos. Às vezes corre mal é estes processo Correm mal e acaba por ser depois um grande desagrado de só porque eu quis adiantar mais dez minutos e não correu bem. E depois temos que voltar atrás em muitos passos e é, é desagradável. Por isso, às vezes, mais vale mais dez minutinhos, mais vinte minutinhos, mais meia hora e assim temos a certeza que uh, tudo corre bem. A no nossa caso, base metal... Porque eu não senti muito. Isto é uma tinta que não tem assim muito cheiro, não tem muito odor. Não. Uh, como te mostrei da outra vez, isto são tintas de, de base d'água não pois. é? O odor delas é praticamente uh, imperceptível. É, é claro que, que tem componentes, sim, mas são sempre coisas muito, caso, não mais ligeiras. Que... E cada vez mais uh, as marcas trabalham nesse... Nesse sentido? Nesse né? sentido, sim. Não só na, nas próprias, na composição das próprias tintas, até mesmo como nas embalagens. Não estou a falar no caso destas, mas é uma grande preocupação já de... Ah, tem que ser. Cada vez mais é uma preocupação também ambiental aqui. a parte De, de impacto se sentido, trabalhar nesse que, sentido. Aqui é a nossa metal. Sabes que eu comi mal ao almoço e não estou com, com... E queres ajuda? É não é isso, é que só agitar como eu fiz não é o suficiente, como tu vês também a nossa base espessa, também é, é mais espessa, conseguimos, vir aqui, conseguimos. conseguimos. eu queria conseguimos só, mesmo. estás a perceber, olha, olha tá. aqui vês? Nossa base é um bocadinho mais espessa, eu trouxe este azul porque gosto imenso desta cor, mas o que está aplicado aqui é um outro que é o efeito aço, não estou em erro, uhum. uh, isto depois esta base aqui se calhar já é mais fácil nós colocarmos num tabuleiro ou então ter uma peça similar a esta para transportar para a nossa espátula, okay. enquanto que estas as latas são mais fáceis para nós tirarmos esta aqui como é mais pequenina nós uh, talvez seja mais fácil depois para, pôr espátula para, e para colocar aqui Muito bem. Uma das coisas também que não te falei, André, hum, é que todas estas nossas tintas, como são aplicadas à espátula, têm um rendimento um pouco mais baixo do que as outras. Elas têm sempre okay. um rendimento médio de cerca de 12 metros quadrados, metros quadrados. que têm a indicação nas embalagens. E uma, de... uma embalagem tem 2 litros. 2 litros. 2 litros, dá sim. mais ou menos 12 metros quadrados. 12 metros quadrados. É normal que possa, às vezes, render um bocadinho menos ou um bocadinho mais, também consoante aquilo que depositamos e a maneira como temos que trabalhar. Sim. Ok, ou seja, às vezes temos que investir-se um bocadinho mais de valor nestas tintas, né? é um, um bocadinho mais caras, Sim. mas são também tintas que nos dão depois também um aspecto, digamos, um Exatamente. design completamente diferente. E também uma, uma das mais-valias para que este rendimento seja o mais fidedigno digno possível é sempre também o facto de termos a aplicação do primário. Ele vai fazer com que o trabalhar da tinta tenha um rendimento muito Isso mais mesmo. próximo do que, que é feito sentido. aqui. Um, no caso destas da de loft metal, como estava a dizer, isto é feito em embalagens também mais pequenas e tu agora dizes-me assim, então esta mais pequena dá 12 metros quadrados e aquela também dá 12 metros quadrados. <risos> Porquê? Porque estas de base nós sempre temos sempre que aplicar na parede, na, toda, na né? parede toda, esta daqui nós voltamos a trabalhar com a espátula e Vamos espalhar, Vamos sempre é? espalhar mais. Vamos brincar aqui um bocadinho com a tinta e fazer estas... É texturas, porque não tem textura, mas fazer um bocadinho este desenho, não é? Este efeito, exatamente. Este porque efeito. É o, o, o efeito que aqui... Tu se vires aqui deste lado, parece que tem textura, mas sim, não sim, é. Sim. É o próprio Até depositar. Até estranho ao toque, né é? Eu penso sempre que vais receber aqui alguma textura e nada. E não tem. É o próprio depositar que vai fazer com que isto aqui uh, um, fique marcado. Também uma maneira muito fácil de criarmos aqui alguns efeitos é, no final da aplicação, ou seja, começarmos aqui quando terminarmos a nossa parede, com a própria espátula, sem produto algum, ver sempre como varrer, mais nossa, a, a, okay. para uniformizar mais o, o, a, a parede, o suporte, quando estamos a fazer a como aplicação. É Estas tintas aqui eu vou... Só pode pôr aqui ir. deste lado. Esse é só mais seguro para, para ficar tudo ok. O loft. Uh, e agora temos mais alguma? Temos mais alguma. O nosso loft metal não este, leva -me proteção. Me Como tu podes ver, uhum. este tipo de tinta também já tem um acabamento mais plastificado do que qualquer uma das outras. Sim. Esta não leva uh, acabamento. mais acabamento nenhum. E então já falámos aqui destes quatro efeitos uh, decorativos diferentes. Temos um último que é aqui o nosso. Este? E, Também é recente? E, este é, é um, um bocadinho mais antigo, mas de qualquer das maneiras estes são os dois mais Já recentes para aqui, para aqui e estes aqui são mais antigos. É isso. Obrigada. Se à vontade. Sim. Então diz-me lá qual é que é esse o então, efeito. Este aqui é o nosso efeito aço oxidado, ou seja. Aquele aspecto de ferrugem, que <risos> muitas andamos, vezes queremos tirar a ferrugem, damos a vida toda a tirar. a vida toda a trabalhar com produtos para combater a ferrugem e eis que alguém celebra, vamos ter ferrugem. E se ferrugem. tivéssemos uma parede aqui que parecesse que tínhamos ferrugem. Uh, é, é, é. São gostos, são gostos e dá um efeito bastante engraçado. É, assim, é preferível assim, né é? Ser em tinta do que ser mesmo ferrugem. É mesmo ferrugem, <risos> exatamente. Um, se calhar justifica-se aqui muito para casas que tenham uma linha mais uh, mais rústica, em hotéis, tem é muito há muito espaço para é, restaurantes, tudo, restaurantes né? que, que querem trabalhar muito nesse contexto e isto ajuda a criar um bocadinho também este efeito espetacular. Acho que isso é uma ótima ideia para passar até a nível de dica, tudo o que seja para restaurantes assim, espaços de hotéis sim, que uh, tenham este género de decoração. Posso te Acho dizer que é espetacular sim, este, posso este dizer efeito. que talvez estes três sejam muito trabalhados em interiores das nossas casas, mas se, calhar, se conseguíssemos ter uma avaliação, regra geral é para estes espaços que, onde elas são mais uh, vendidas e para onde elas vão fazer mais sucesso será sempre para zonas comerciais. Não, contudo, estamos uh, perfeitamente à vontade para criar um efeito de semana nas nossas casas. Casas de férias, por exemplo, também é uma maneira de fugirmos um bocadinho àquilo que estamos habituados no nosso dia-a-dia -dia e na nossa casa de férias ter aqui um ambiente diferente. Olha, muito bom, muito bom. Ótima ideia. Então, Boas dicas que estás aqui a dar. O nosso loft metal trabalha com uma base também. Sempre, Boa. sempre com a base. Sempre com a base. A loft, uh, aqui o nosso metal, ou oxidado. Portanto, tu estavas-me a ver a dizer as neiras e... É, estava a ver se passava. <risos> E não me dizias nada. Não, tu nunca vais falhar, apanhaste logo. Apanhei logo. Então, então a nossa base do Obsidiano. É, okay. Esta base é assim mais cinza, não é? é? Também é mais líquida, não é? É um bocadinho mais líquida, sim, contudo é, é aplicada um, com a espátula também. Com a espátula? Com a espátula também. Okay. Esta uh, bem mexida também, como todas as outras que tínhamos falado fazer a aplicação com a espátula, também num, em movimentos de cima para baixo, muito uniformes, onde vamos criar este efeito. Isto é como fica o, o oxidado depois de seco, a base depois de seca, e se tu reparares ao tocar esta cinta também parece que tem uma ligeira textura, parece um bocadinho um, uma areia sim, que tem logo. uma ligeira textura. Depois de feita esta aplicação, uhum. mais uma vez deixamos secar cerca de 4 horas e depois trabalhamos com este produto que é um oxidante. O spray. O spray. Ele é vendido nesta capacidade, o oxidante, ou em garrafas maiores na qual não trazem a aplicação do spray. Ou seja, é como se fosse a recarga deste material. O oxidante. Um, podemos utilizar o da nossa embalagem. Uh, ou diretamente desta embalagem contudo, se soubermos que numa aplicação não vamos utilizar o produto todo é sempre melhor ter um pulverizador à parte okay. para trabalhar. Porquê? Porque o que está um aqui dentro... Pode ser aqueles de, de água que temos às vezes de jardim e tudo esses. Sim, o, pulveriza... o, o, o produto que aqui temos, que transferimos então para o pulverizador é um material oxidante oxidante tem aqui eu não quero lhe chamar uma espécie de ácido, mas é um produto químico que vai fazer reação com aquela tinta. Uhum. E se aplicarmos diretamente aqui deste, deste pulverizador e não fizermos uma limpeza, isto vai ter tendência okay. a oxidar também. Por causa também dessa manutenção. Exatamente. Do, do por isso, se formos utilizar tudo. ok. Se não formos utilizar, ou até se fizermos, uh, ou se quisermos fazer este efeito em mais do que uma superfície. Para salvaguardar aqui esta embalagem, tendo num pulverizador, chegamos ao fim, lavamos aquilo tudo muito bem e está pronto para uma outra utilização. Este, uh, o, o, o efeito uh, oxidado, leva também, obrigatoriamente, o protetor. O um acabamento. Porquê que este leva também o protetor? Porque tu Eu ao fazer não, não, não sair com limpeza e tudo. Nem, nem, não, é, não é tanto não. isso. É porque o oxidado, parecendo que não... O produto químico vai estar sempre a trabalhar. E em contacto direto com o ar, uh, passado uns dias, okay. o oxidante começa a criar, ou pode começar a criar tonalidades diferentes. E como o queremos preservar, fazemos a aplicação do, do protetor. Então o vais oxidante, aplicar. Vou aplicar o oxidante. Mais uma vez, este tipo de produtos permite-nos fazer o efeito maior ou menor, consoante o que queremos. Posso só. Tenho aqui já um aplicado, se okay, calhar, é a diferença, não é? tu dizias, ok, isto para mim é um exagero, não queria uma quantidade tão grande. Por isso é que temos maneira de conseguir controlar aquilo que vamos fazer. Quanto mais oxidante colocarmos... E temos só com o spray ou depois espalhamos com o... coisa. Só com o spray, só com o spray. Quanto mais oxidante colocarmos, mais efeito vai criar. Se quisermos uma coisa mais ligeira, colocamos menos oxidante. Uh, outra coisa que também é bastante importante, e eu aqui já fiz um bocadinho isso também de propósito, é nunca colocar o oxidante muito perto. Porquê? Porque senão, em alguns sítios parece que é mesmo evidente onde uh, se fez a, a aplicação do produto. Eu quis criar aqui um bocadinho muito esse bom. efeito pois. para que as pessoas tenham essa noção. Isto aqui, quando há estas marcas assim, é como se estivesse muito próximo. Pronto, nós temos tendência de começar sempre muito próximo. É normal haver um bocado mais desperdício deste produto, porque o vamos aplicar um pouco mais distante, e como qualquer pulverizador, há sempre mais desperdício do material, há sempre alguma coisa que cai para o chão, há, há, uhum. há sempre algum desperdício, e o facto de colocarmos muito perto, vai sempre criar estes efeitos mais evidentes. Em algumas peças é engraçado. Sim, sim, às vezes até pode fazer o efeito. Não é? Exatamente. O efeito de ferrugem também não é um efeito muito certo. Em é? é alguns ferrugem, efeitos, isso é, um sim, é engraçado, em outros sítios nem tanto. Uhum. Então, eu vou só aqui fazer uma aplicação. Aplica, aplica vou para ver. Vou só aqui aplicar. Aqui, está. Não tem que ser nada muito regular. Uhum. Estás a ver? Nada muito regular. E é agora, se... Agora também vai secando e vai fazendo. Vai secando e vai fazendo. Aqui é complicado um, se calhar ver, não é? Aqui é complicado se calhar... Uh, Mas é-lhes é... mostrarmos também um bocadinho esta técnica, não é? A aplicação é... uma pintura que leva uma técnica em que tu fazes o um spray. Exatamente. Acho que é super interessante. Este é o efeito que nós temos depois no final. Na primeira aplicação não fica tão evidente como o que está aqui. Queremos fazer mais aplicação, pois muito bem, depois de estar seco, fazemos a aplicação uhum. com mais oxidante. Espetacular! Não te disse também, mas é importante. Uhum. No caso do loft, vimos que ele pode ser aplicado em mais do que um suporte com a aplicação dos devidos primários, nos outros efeitos não, porquê? Porque a própria gama concebeu hum, uma tinta de efeitos da... De... Já te perdi aqui a ordem. Tu és assim. Que é dos brilhantes? Dos brilhantes Estão existe eles? uma gama da Pai para madeira. Esta é a tua preferida, já percebi. Esta é a minha preferida. Para existe, madeira? Para madeira. Os brilhantes na madeira. Brilhantes na madeira. Muito é bom. assim. É, podemos fazer um efeito na parede e... Em, isto, em... isto hoje em dia só não foge daquela tinta branca, também não, quem não quer? Quem né? não quer, exatamente. Um o oxidado também existe para a madeira. Sabes onde é que eu vejo o oxidado muito mais a ter sucesso do que propriamente parede uh, Aqueles candeeiros antigos Sim. que temos uh, das nossas avós e nossas bisavós. Criar o um efeito de oxidante nesse tipo de peças é muito bochito. Aqueles ferros de engomar antigos. Sim, sim. Há muitas coisas uh, mais antigas também estão balanças, a voltar um bocadinho a ter a outra tendências. Pesos, fica muito Existe, existe muito hoje em dia encontrar esses géneros de artigos mais antigos e trabalhá-los, torná-los mais modernos, exatamente, uh, demonstrá-los de uma maneira sim. diferente e dar jus àquilo que eles são, que é peças antigas. Muito bom, muito bom. Diz-me só duas coisas. Uma, alguma questão que te que colocar que achas que não, não falámos aqui? É assim, a, a questão que é mais, uh, que salta sempre à vista é, ai, ah, eu consigo fazer. É, é pronto. Eu, é quando sempre... olhei para aqui foi o que eu pensei. Eu pensei, não sei se consigo fazer isto assim. É, a, essa é a primeira questão. Mas acho que, tendo esta explicação que eu ou qualquer um dos meus colegas uh, passa para os nossos clientes, tendo a aplicação de todos os produtos que necessitam, tendo o respeitar de, de os todos os tempos, e os tempos, perfeitamente. Né? sim porque a maior parte das pessoas quando vê este tipo de, de pinturas, uh, uh, uh, uh, para além do será que eu sou capaz de fazer, é muitas das vezes terem pintores em casa e afins e transmitirem a mensagem uh, okay. depois à pessoa que vai executar. E efetivamente, como tu viste, não é difícil, realmente passa por um processo um bocadinho mais trabalhoso do que a pintura dita normal, mas sim, é possível darmos algo de diferente às nossas paredes e facilmente. Pronto, espetacular. Já roubaste aqui um bocadinho a segunda questão, que era um bocadinho a dica final. Acho que falaste aqui um bocadinho de tudo. Uhum. Por isso, muito obrigado mais uma vez. Nada. Não sei se queres dar mais alguma dica. Mais alguma dica é sempre procurar nos nas nossas lojas. Estamos sempre disponíveis. Espetacular. Para dar todos os esclarecimentos que precisam. Muito obrigado, Eliana. Obrigada eu, André. digo já. já, muitos parabéns por estares cá há 15 anos, há 15 anos. a fazer um excelente trabalho. Obrigada. Não, não sabia que era neste dia, mas ainda bem que calhou. Os parabéns da minha parte e de toda a empresa. Toda a certamente. A empresa. Obrigada, obrigada. Por tudo o que tens feito e a que queres em pintura, que bem mereces. Obrigada. E no próximo dia 23 de Abril vamos ter mais um workshop em direto. Sabes qual é? Não. Live streaming. Não, então, mas vai, é pinto, ver. pinto e trato os muros e as ferragens da minha casa. Boa! Por isso já sabe, dia 23 de Abril tem mais um live streaming aqui para acompanhar. O 2 foi pinto com a tinta decorativa. Pode ver o primeiro. Que já fizemos, com o Pinto, o interior da nossa casa, né? sim, sim. para também perceber aqui os básicos. Depois, se quiser um passo seguinte, tem aqui este, que é espetacular. Enquanto a nós, continues a acompanhar. Tem também os workshops físicos, não se esqueça. Nosso site, na Pestaninha, onde diz Ideias e Projetos, tem lá todos os workshops físicos que acontecem em todo o país. Por isso, inscreva-se e volta às nossas lojas, nós estamos aqui prontos para o receber. Enquanto a nós, aqui é tudo. Muito é. obrigado. Obrigada. E até à próxima. Espero que se divirtem em família a pintar. Obrigado.